Olá pessoal, foi um solicitado como trabalhar com arquivo XML, está presente neste módulo número 6, tá certo? Então vamos aqui, no arquivo da semana, a gente tem arquivo XML, é só clicar nele aqui. A gente vai salvar em uma pasta escolhida por você qualquer eu vou escolher essa pasta de download tá ok então vou salvar automaticamente ele salvará o arquivo na pasta certo como eu já sei que pasta é essa esse arquivo salvo aqui ó. então esse arquivo ele vem compactado tá observando aqui ó ele tem em .zip para a gente poder trabalhar em nosso projeto a gente vai ter que descompactá-lo tá então, vamos descompactá-lo. Eu vou clicar com o lado direito e vou extrair ele aqui. Automaticamente, ele foi extraído aqui. Pronto, essa é a metade do caminho. Agora, voltamos para o nosso curso. E vamos abrir o programa Gantt. Pode ser online ou pode estar instalado no seu desktop. Nós vamos em projetos. Importar de Microsoft Project. Aqui. Clicamos aqui, vamos selecionar a pasta, no caso, no meu caso eu salvei em download. Vou procurar ela aqui. Pronto, foi isso aqui. E vou abrir. Tá certo? Automaticamente todo o projeto vem para aqui. Dessa forma você já pode trabalhar tranquilamente com seu projeto. Tá OK? É dessa maneira aqui. Obrigado.